sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo, você receber uma notificação. o no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, nós vamos fazer aquela blusinha, esta daqui, olha, com algumas modificações, a gente vai fazer esse modelinho aqui com algumas modificações, porque como eu expliquei pra vocês no vídeo de recebidos, ela é uma blusa muito curtinha, então eu vou fazer ela um pouco mais comprida e ela vai ser estampada, certo? Este tecido aqui que eu estou usando é um musseline degradê, lado saia de saia. E eu como eu falei lá no vídeo pra vocês, a parte do corpinho eu vou fazer com essa parte das rosas. E as mangas eu vou fazer ela ali naquela parte do degradê e o punho também eu vou fazer aqui, porque ele é barrado duplo. Tá vendo que lá do outro lado também tem rosas? Então, dá pra gente aproveitar bem o tecido. Vou começar aqui, ó. Eu vou tirar a orelha do tecido, tá? Aqui, vou acertar ele, porque, eu, como eu disse, eu vou usar essa parte. E aí, eu já vou explicando pra vocês. Não precisa fazer molde, tá? Talvez da manga, mas tam... vou ver se eu consigo trazer sem molde aqui. Mas, gente, é, uma... é um retângulo, na verdade... Que você vai cortar. O que que você vai precisar? Você vai, ter, você vai ter que tirar a medida aí do seu busto. Você tirou a medida do seu busto. No meu caso, o meu busto é um busto de 90 centímetros, tá? Então, eu vou cortar uma tira de 120 a 130 centímetros. É, por que que eu vou cortar ela maior? Porque a gente vai colocar o lastex. Então, ele vai franzir. Tem gente que usa é, o método de colocar lastex, é, você, eles falam que você tem que aumentar 50% do valor, tá? Não sei se é uma regra, então vamos supor, se o meu busto tem 90, 91, eu tenho que colocar 91 mais 50% é o valor que eu vou ter que cortar pra, pra fazer minha blusa no lastex, tá? Geralmente as pessoas usam essa porcentagem de 50%. Eu não vou fazer essa porcentagem porque eu acho que ele fica muito grande pra mim. E aí acaba que às vezes fica um pouco largo. O lastex que eu tenho aqui, ele não é de uma boa qualidade. Então, gente, tem muito disso, tá? Que nem o lastex dessa blusa aqui, é um lastex bem grosso. Só que o que eu tenho aqui, ele é bem fino. Então, não adianta eu querer cortar com 50% a mais, que vai ficar largo no meu corpo. Como eu já sei que o lastex que eu tenho não é de boa qualidade, então eu vou cortar menor, tá? Eu vou tirar aqui, olha, essa parte aqui do barrado, já medindo a altura que eu vou querer a minha blusa, tá? Como eu tenho um comparativo aqui, eu já tenho essa daqui, nessa né, verdinha, o que, que eu vou fazer? Eu vou medir por ela. Como eu quero maior, eu vou cortar maior, tá? Tirando a parte do babadinho ali. Ó, ela tem de altura no total 20 centímetros, gente, pra vocês terem ideia como ela é curtinha, tá? Vou cortar, cuidado, pra não cortar aqui a outra parte do barrado aí. Então, eu vou querer, como eu disse pra vocês, eu quero cortar ela mais comprida. Então, eu vou medir aqui no meu corpo pra ver mais ou menos o tamanho que eu vou querer que ela fique. Olha, eu vou cortar ela com 25 centímetros e depois tem a parte do acabamento. Só que como também tem a parte ali do, do babado em cima, eu vou posicionar aqui, ó. No 34, e depois a gente acerta, tá? Pra não perder o. Babá, esse barrado. Então eu já tirei aqui a altura que eu vou querer da minha blusa. Agora eu vou medir para ver quanto que tá de largura isso daqui. 160 um metro e sessenta, que é a largura do tecido. É muito para mim, gente. Então eu vou tirar isso daqui. Eu vou deixar ela com 130 um metro e trinta. Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou posicionar. 1,30m dividido por 2 dá 65. Essa parte aqui eu vou tirar. Inclusive, eu acho que vai dar até pra aproveitar pra fazer o punho aqui já. E. Okay. Tá aqui a minha parte do meu corpo, da blusa. Vai ficar com uma costura, tá? Se você quiser cortar nas duas laterais, você pode, mas não tem necessidade. Tanto que essa blusa aqui, gente. É, geralmente, quando tem uma costura, a gente coloca no meio das costas. Eu tava vendo aqui, olha, eles colocaram a costura na lateral e só tem uma costura, tá? Tá aqui, ó, lá na, bem na lateral, ó, e só tem uma costura, tá? Então, aí, eu não gosto muito, eu prefiro colocar na parte de trás, mas aí fica a seu critério. Então, tá aqui. Agora, o que que eu vou fazer com isso daqui? É um musseline, tá vendo? Ele é transparente. Posso deixar ele assim? Posso. Vai ficar bonito? Vai ficar bonito, mas eu não quero usar ele com sutiã, então eu vou forrar. Só que, como que eu vou forrar isso daqui? Com o mesmo tecido? Não, gente, eu vou usar entretela. Então, eu vou pegar minha entretela, que ela é de malha e ela é termocolante, vou passar aqui com o ferro pra mim forrar. Vai ficar muito parecido com esta daqui, olha. Tá? Esse daqui não é entretela, mas vai ficar bem parecido, vocês podem ver que tá solto, né? É um tecidinho de forro que eles usaram e eu vou usar a entretela nessa parte aqui. Então, nesta parte aqui e na parte do punho são os únicos lugares que eu vou forrar. Então, eu vou passar por a entretela e já volto, gente. Bom, o intuito desse vídeo não é ensinar a colocar lastex, porque eu já tenho vídeo ensinando isso, tá? Então, eu não vou explicar detalhadamente, porque eu já tenho um vídeo falando somente sobre lastex. Vou deixar aqui embaixo no box de informação. Gente, o que que eu fiz? Coloquei a minha linha normal, passei uma linha normal. Quando a gente vai usar lastex, na parte de cima a gente usa linha normal. E na bobina a gente coloca o lastex. Tem gente que gosta de enrolar o lastex na mão, sabe? Assim, olha... Eu prefiro enrolar mesmo do jeito... Encher na bobina na minha máquina do jeito que eu encho. Só que em vez de passar aqui nesta parte de cima, eu seguro na mão pra mim sentir na tensão. Por quê? Porque o lastex, quando você vai encher, você não pode encher ele frouxo e nem muito esticado. Se você encher ele frouxo, vai enrolar tudo embaixo. Se você enrolar ele tudo esticado, na hora que você soltar, ele vai desenrolar tudo. Então... Você, vai tendo, você tem que ir sentindo aí, gente, é, é meio que conforme você vai fazendo, você vai pegando a manha, tá vendo? Aqui, ó, eu enrolei, ó, e eu solto, ele não desenrola, só que ele também não está frouxo. Agora, eu vou passar ele aqui na minha parte de baixo, como eu passo a linha comum. Tem gente que mexe na regulagem aqui de baixo da máquina, eu não gosto de fazer esse tipo de, sabe, mexer na... Aí, passou. Eu não gosto de mexer aqui, tá? Tem gente que mexe, eu não gosto. Não aconselho, porque se der problema, você vai pra roça. Então, ó. Puxei aqui o meu lastex lá de baixo. E agora eu vou fechar aqui. Tá? Vou colocar aqui na intensidade aqui, tá no 6 já, então eu já vou deixar. E vou colocar o ponto número 4, tá? Que é um ponto mais largo. Olha, eu coloquei a entretela e passei tanto a borda de cima quanto a bordinha de baixo, que vão ser os acabamentos na overlock, e já passei no ferro, tá? Então, eu vou começar a minha costura nesta bordinha aqui de cima. Então, eu vou começar a minha costura aqui. E depois eu vou fazendo o quê? Um pezinho de máquina. Então, primeiro eu vou passar aqui aonde... Ó, nessa bordinha aqui, tá? A parte, ó, lembrando que eu tô fazendo já errado, né? O lastex ia ficar pra cima, ó. Eu vou colocar aqui, posiciono aqui. A linha vai ficar na parte de cima e os lastex na parte de baixo. Gente, não dá retrocesso, tá? Lastex não dá retrocesso só passar uma costura agora Depois que você terminar de fazer todas as carreirinhas, vamos contar aqui quantas eu fiz para vocês terem uma ideia, né? 22. 22 foram. Uma bobina e meia, tá? De Lastex, para vocês terem uma ideia. Eu tava olhando ali procurando. Terminou de passar o Lastex, vai vir aqui e vai unir, Olha. Você vai passar uma costura unindo ali na overlock ou no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica, tá? Tem que unir. Fechou? Ficou com uma costura. A parte de cima, nós já tínhamos feito o acabamento, lembra? Olha, fizemos esse flufluzinho. Na parte de baixo, o que que eu fiz, gente? Eu coloquei aqui um pedacinho de tecido sem forro, tá vendo? Ó, só coloquei aqui assim, ó. Lado direito do tecido, com lado direito do tecido, passei uma costura aqui esticando com lastex. E depois passei uma por cima, olha, um pontinho por cima pra segurar com lastex também, tá? Tudo que a gente tá costurando aqui tá sendo com lastex, aí fica desta forma. Ó, pra vocês terem uma ideia do, da diferença de tamanho da que eu comprei pra essa, ó, gente. Tá vendo? Tá dando uma boa diferença de tamanho. Esta daqui, ela parece... Olha só para vocês terem uma ideia. Ó, ela tá mais larga do que essa daqui, tá vendo? Olha o tanto que ela tá mais larga. Olha isso, tá vendo? Só que quando eu coloco esta no corpo, ela fica esturricada. É o tamanho P. Essa daqui não fica super confortável, justamente por causa do lastex, tá? O lastex que eu tenho... Ele não é um lastex de boa qualidade, tá? Ele é um lastex bem vagabundo. Eu comprei esse daqui lá no Brás. Gente, ele é bem vagabundinho mesmo. Eu acredito que com o tempo ele vai até perder a elasticidade, porque só de pegar você percebe que ele é bem vagabundo. Então, olha a diferença que dá quando... E esse daqui não. Esse daqui, só de pegar, você percebe que o negócio tá encorpado. Porque o lastex é diferente, gente. É muito diferente o lastex, tá? Tá? Então, pra vocês terem ideia, olha isso, olha a diferença de tamanho, e essa daqui tá super apertada em mim, e essa daqui ficou super confortável, que eu já provei, tá? E eu fiz o mesmo acabamentinho aqui, olha, na parte de baixo, tá vendo, ó, coloquei aqui, tá? Ela ficou bem mais compridinha, ó, como vocês podem ver, ficou quatro dedos mais comprida que a outra, tá? E agora a gente vai para as mangas, essa blusa é muito simples de fazer, vocês viram, né? A manga também, ela é bem simples de fazer. E aí, tem o punho. Gente, o punho é o mesmo processo da parte do corpinho, tá? A diferença é que você vai olhar, eles dão aqui, olha, um espaçamento de... Aqui menor, acho que é meio centímetro, enquanto aqui é um centímetro, tá? É o mesmo processo, só que o punho, ele é feito à parte e depois encaixado aqui, ó. Tá vendo? Só passar uma costurinha esticando ele, tá? O punho é o mesmo processo da blusa, por isso que eu nem vou mostrar. Mas vamos fazer, então, a nossa manga. Eu vou tentar fazer ela com vocês aqui sem molde, que eu sei que vocês têm aí dificuldade no molde, eu vou tentar fazer sem o molde, é, explicando pra vocês, ok? Bom, então, vamos lá. Vocês vão precisar cortar duas mangas, tá? Gente, eu tô fazendo num tamanho 40 Vamos supor que você vai fazer um 42, aumenta 2 centímetros em tudo que eu tô falando, 44, 4 centímetros, é, e aí por diante. Se for diminuir, do, diminui 2 centímetros. A única coisa que você não vai fazer isso é a altura da manga, tá? Que é a altura do seu braço. No meu caso, 60 centímetros. Dificilmente vai passar de 60 centímetros, até porque depois vai o punho. Então, eu não aconselho a fazer, a não ser que você tenha um braço muito comprido, tá? Então, o que que você vai fazer? Mede 60 centímetros, tá? E esquadra. Lembrando que eu já vou tirar minhas duas mangas, estão na dobra do tecido aqui, ó, tá? Aqui é a dobra do tecido. Então, o que que eu fiz, ó? Tem 60 centímetros. E aí, essas medidas agora, vocês aumentam se você for fazer uma numeração maior que o 40. Se for 42... Daqui aqui eu coloquei 21, então se você for fazer um tamanho 42 em vez de 21, você vai colocar 23, 44 vai aumentando 2 centímetros. Então eu coloquei daqui aqui 21, daqui aqui 21 e aqui no punho eu diminui um pouco, você pode deixar a mesma medida, descer reto, mas eu diminui, eu coloquei 18. Então você vai pegar uma régua e você vai unir esses pontos agora. Agora, aqui na parte superior, a gente vai dar uma leve inclinada nessa manga, tá? Você pode descer aí uns quatro centímetros, ó. E aqui vai ser a nossa cava, ó. Então, você pode descer aí meio reto. Aqui de cava... Deixa eu medir quanto que eu vou pôr, gente. Pode pôr, pode descer aqui uns... 11 centímetros no tamanho 40, tá? Aí, eu vou descer até reto, pra ficar mais fácil da gente... Então, olha. Aqui eu desci 4 e inclinei a manga. Aqui eu entrei 2 e aqui eu desci 11, tá? Essas são as medidas. E agora a gente pode cortar, que a gente já vai ter aí as nossas duas mangas. Aqui eu vou subir um pouquinho. Ó, pra quê? Eu vou deixar aqui uma margem maior, porque eu vou pôr elástico nessa parte. Tá? Então, eu deixo uma margem aí um pouquinho maior. E tá aqui, gente, as mangas. Agora, o que, que você vai fazer com essas mangas, ó? Você vai pra máquina, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vai fechar a lateral aqui da sua manga. E nessa parte superior aqui, olha... Que ela ficou com um biquinho. Pode tirar esse biquinho aqui, ó. Pode deixar ela mais retinha, assim, ó. Você vai vir aqui. Vai virar isso daqui pra dentro, ó. E vai passar uma costura, deixando aberto aqui essas laterais. Nessas laterais aqui, você vai colocar um elástico na medida do seu ombro. Porque ele fica aqui no ombro. Então, mede aí de... O, de ossinho aqui, é o ossinho do ombro. E coloca um elástico e costura as pontinhas. E esta parte aqui é a parte onde vai encaixar... Cadê minha blusa? É onde a gente vai encaixar assim, ó. Ela vai estar tá dessa forma. Essa parte aqui é a parte que vai encaixar aqui, ó. Por dentro. Ó, ela fica encaixadinha aqui. Por dentro. Por dentro. Você vem aqui assim, ó, que nem aqui, ó, vamos suportar a costura, né? Eu vou pegar isso daqui e vou costurar por dentro, ó. Eu acho o meio, já pode até dar uma marcaçãozinha aqui no meio, ó. E aí, aqui, ó. Então, vai tá costurada, né? Ela vai tá fechadinha assim a manga, certo? Ó. Vai tá fechado aqui, deixa eu colocar um alfinete pra vocês entenderem o que eu tô falando. Aí, esta parte, você vai vir aqui e vai costurar aqui, ó, desta forma. Você vai colocar aqui e vai passar uma costurinha aqui por dentro, olha. Costurando a manga aqui, tá vendo? Ela vai ficar costuradinha aqui. Desta forma, quando você vira, ela fica... Não dá pra vocês entenderem porque tá tudo sem costurar, né? Mas deu pra entender o que vai ter que fazer, né? Primeiro, vamos fechar a manga, gente. Vamos fechar a manga e já pode colocar o punho. O punho é o mesmo processo do corpinho, tá certo? Então, eu vou fechar a manga e vou colocar os punhos. Bom, agora você vai tirar o lastex da sua máquina e vai colocar a linha comum. Como eu sei que vocês vão perguntar quanto de lastex eu usei, eu usei lastex, então, na parte do corpinho e na parte aqui do punho, tá vendo? Ó. Eu tinha enchido quatro bobinas com lastecs e sobrou, ó, sobrou isso daqui. Sobrou mais da metade de uma. Então, foram, vai, três bobinas e meia pra fazer essa blusa num tamanho 40, tá? Essa foi a quantidade de lastecs que eu usei. Agora, gente, vamos pra manga. Ó, minha manga já tá montadinha. Ó, tá vendo? Coloquei o meu punho do jeito que eu falei. É o mesmo processo do corpinho. Aqui no punho, eu passei sete carreirinhas e eu não passei menor, não. Eu passei um pezinho de máquina mesmo, que dá um centímetro mais ou menos de distância, tá? Cada uma. E depois, pra encaixar aqui, só passei uma costura, olha, unindo na overlock. Se você não tiver overlock, pode passar no ponto zig-zag da sua máquina doméstica. Tá vendo que o punho e a partezinha da frente da nossa blusa, a frente e costas, ela ficou toda entretelada, né? E aqui, que nem, olha, ela é toda transparente, ó, aqui na manga não. O bacana desse tecido é que mesmo estando no verão, dá pra usar ele, porque ele é um tecido bem fresquinho, tá? Então, gente, ó, o elástico, eu queria um elástico um pouco mais fino, mas eu não tenho esse daqui, ele é um elástico, ele tem mais ou menos 9 milímetros, tá? Aí, onde que nós vamos colocar o elástico? Aqui nesta parte de cima. Eu passei no overlock só pra ficar mais fácil. Esse tecido, ele desfia, só pra ficar mais fácil de trabalhar. É nessa parte aqui, ó, que é a parte onde vai o ombro, tá? Então, o que que eu fiz? Eu medi, assim, o meu ombro e cortei dois centímetros menores. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse elástico aqui. Eu vou colocar aqui. Só que ele vai estar menor, ó, tá vendo? Então, na hora de costurar, eu estico. Eu estico... Então, primeiro eu costuro aqui na beiradinha, vocês vão ver aí na máquina. Eu vou costurar na beiradinha, assim, ó, o elástico. Depois, pra dar o acabamento ficar bem bonitinho, eu viro duas vezes pra dentro. E aí, eu passo mais uma costurinha pra dar esse acabamento e ficar bem bonitinho, tá? Aí, a gente vai pra máquina, então, fazer isso daqui e depois a gente volta, olha, pra colocar a manga aqui na nossa blusa. Já coloquei de um lado e, gente, olha aqui... Princesa, que tá essa blusa? Nossa, tá muito bonitinha. Então agora vamos para a máquina. Então, agora, a gente vai encaixar a manga, tá? Pra encaixar a manga, ó, eu, aqui tem, lembra que a gente ficou com uma costura lateral, né? Então, a minha costura lateral tá aqui. Se a minha costura lateral tá aqui, a outra parte aqui é aonde eu, seria a outra costura lateral. Então, eu vou alfinetar isso daqui. Alfinetei. Vou vir aqui com esta parte aqui, olha, da minha manga, tá vendo? Que é essa parte aqui mais chanfradinha, né? E vou fazer o que, gente? Vou colocar, olha, por dentro, você vai vir aqui, onde tá marcadinho, e vai colocar aqui, olha, como se fosse costura com costura. Ó, vai colocar bem aqui assim. Ai, vocês não estão vendo é nada, né? Peraí. aí. Ó, aqui tá o alfinete, deixa eu colocar aqui por dentro pra vocês entenderem. Como se fosse a costura lateral, tá vendo? A outra costura lateral. Eu vou vir aqui com a minha manga, olha, lado direito do tecido com o lado do avesso do meu tecido. E vou colocar assim, olha, como se fosse costura com costura. E vou alfinetar aqui. E aí, eu vou passar uma costura assim, olha. Vou vir aqui com essa parte, estico, ó, estico. E passo uma costura, você pode passar uma costura em cima aqui, da onde você já passou, pra não ficar aparente. Mas também, se ficar aparente, não tem problema, tá? Tá? Estico e costura. Costurou um lado, vem aqui e costura o outro lado esticando, ó. Estica e costura. Gente, vai ficar assim, olha. Tá cheio de linha aqui, tem que cortar. Mas é esse o resultado. Só passar, então, uma costurinha agora, unindo a manga. E, gente, já está pronta nossa blusa princesa, porque ficou maravilhosa, né? Então, vamos pra máquina novamente terminar agora essa blusa. aqui, pessoal, o resultado final da blusa. É uma blusa que não dá pra ver direito aqui na mesa, né? Vocês conseguem ver melhor no começo do vídeo. Ela ficou uma gracinha. É, eu só achei que aqui esse elástico poderia ter cortado um pouquinho menor eu achei que ele ficou assim, não ficou caindo, mas, sabe, podia ter cortado um pouquinho menor, tá? Mas agora vai ficar assim mesmo. Eu adorei o resultado final, toda feita em musseline. Ela não ficou aqui o corpinho transparente, olha, porque eu entretelei. Os punhos eu também entretelei, tá? Ficou muito parecida com aquela que eu comprei, só que eu fiz ela... Um pouquinho maior, porque aquela lá eu achei que ela ficou muito apertada em mim, tá? Além disso, eu também fiz ela um pouco mais comprida do que a outra, porque a outra é bem curtinha. E o tecido, né? Esse tecido é muito mais tecido do que ah, aquele tule de malha, né, gente? Isso aqui é um musseline, olha que charme que ficou. Bom, não precisa de molde, como vocês viram, super facinho de fazer. Ela é trabalhosa, mas ela é fácil de fazer.